Sabemos que o emagrecimento não é só questão de estética, mas também uma questão de saúde. Se você precisa perder aqueles quilinhos e saber como fazer isso durante qualquer época do ano, eu te convido a não perder a próxima edição da revista Bem-Estar. Lá eu estarei abordando temas como o emagrecimento rápido, que é um método exclusivo, que passa pelas três fases de acompanhamento e também associado à nutrição biortomolecular. Eu sou a nutricionista Priscila Teixeira e aguardo vocês na próxima edição da Revista Bem-Estar. Não percam, fiquem ligados!